Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje vai ser uma tour que vocês pediram. Tem uma tour aqui já da IKEA, que é uma loja de móveis enorme aqui na Irlanda. Vou deixar aqui nos cards. E aí naquele vídeo teve alguns comentários pedindo mais vídeo de outras lojas de casa além da IKEA. E aí hoje a gente vai fazer algumas. Então aqui você tem a Home Store More, tem a BQ ali, ó. Aqui. <risos> Difícil fazer de costas. Tem a Easy Living, tem a... Woods. como chama? A Woods E aí a gente vai passar por todas elas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente vai comprar E alguns preços, enfim, fica aí, que vai ser interessante Fala oi! Oi! Gente, chegamos aqui, ó B&Q, Home Store More Aí pra lá tem a Woods, a Easy Living, a Murphy também tem umas coisinhas de casa E é isso! Ai, tô amando esse final de O organizador de geladeira aqui, ó, é maravilhoso. Tem algumas opções na Amazon que você encontra mais tamanhos, mas olha aí os preços, ó. E aí você coloca as coisas dentro da geladeira, fica tudo certinho, fica nada caindo, nada... Nossa, é maravilhoso isso aqui. É muito bom. Você pode pôr no congelador também. Olha, pessoal do café, quem é o fã do café? Olha esse jeito de fazer café. Olha quantas opções tem aqui. Olha. Aqui tem as garrafas de café E as kettles Isso aqui, ó Chama kettle Que é uma chaleira elétrica Gente, ó que é maravilhoso No Brasil não tinha isso E aí a gente ferve água nesse negócio Só que pra fazer tudo Pra cozinhar Pra fazer café Pra fazer chá E é muito mais rápido Ferver água nesse negócio A nossa, por exemplo É dois Acho que é um minuto Ela ferve E é maravilhoso Se você não tem uma kettle Compre uma Carol, porque vai mudar a sua experiência de cozinha. Forma. Tem todos os tipos de forma que você vai pensar. Olha essa aqui, que diferente. E aí todos os preços também, ó. Aí tem vários formatos. Tem essa daqui que eu adoro, ó. A gente tem essa daqui de fechar assim, que ela solta o fundo. Olha, tem essa de pão. Tem várias, várias opções, vários formatos. Várias cores também, olha que linda essa coleção gold, olha. Essa seção aqui já é a parte dos de limpar chão, tá vendo? Aí tem refil, produto de limpar chão, vários produtos de tirar mancha, de carpete, de mofo, de tudo E os móveis, os famosos mops. O nosso, inclusive, a gente comprou aqui, ó Tem umas vassouras ali, tem vários modelos de mop, ó E aí tem de todo preço, você acha, tipo, desde 6 euros E aí tem os mais caros, de 20 e poucos euros ali Mas olha a quantidade Coisas e opções. Quem assistiu ao primeiro vídeo da quando a gente comprou a casa, você lembra desse banquinho aqui, ó, que a gente tem lá na cozinha. Gente, esses baldes aqui eles são ótimos, tá vendo? Olha o tamanho que ele fica e aí quando fecha, o tamanho que ele fica. Pra quem não tem pouco espaço, é uma ótima opção, ótima opção. Aí aqui, ó, tem essas cestas de colocar roupa suja, tá vendo? Tem aquelas ali, ó, que é um plástico bem duro. Tem essas de tecido. Tem esses outros modelos aqui, ó. Mesa de passar roupa, ó, 23 euros. Aí aqui tem só a fronha, ó, de passar roupa, 5 euros. Ó, os talheres, ó. Esse aqui tá de promoção, esse jogo, 30 euros. Nossa, mas a qualidade disso aqui é diferente. Olha como é grosso. Aí tem essas opções aqui pra você comprar, é 79 centavos, mas é solto, né? Tem uns ali de 99, você. Aqui também Aqui tem umas de sobremesa ó, 7 euros o conjunto Olha aqui os conjuntos ó, 19 euros Tem umas canecas de vidro du... duplo Igual lá de casa Olha as xícaras Olha o tanto de opção de xícara Mais xícaras de casa ó, Um jogo de jantar 30 euros tem 16 peças Olha, mais xícara pra cá, ó, gente E essa parede toda de almofadas você colocar em cadeira, olha Quantas opções Essa parede aqui também é só de louças, ó Até lá em cima Olha que linda, essas cores mais pastel, assim Essa parte aqui é parte do cheiro, sabe, de casa E tem esses difusores, essas velas Ó, 7 euros e aí, tem incenso ali também, mas tem todo tipo de vela. Pra você pensar, essa marca aqui é uma marca super famosa. Geralmente as velas são mais caras, mas são mais fortes. Vou mostrar uns preços pra vocês: ó, 8 euros. Mas olha o tamanho desse negócio também: então, ó, 4 euros, 5 euros. Nossa, olha que gracinha isso aqui! É, 15 euros. Mas olha o tanto de vela, o resto da vida queimando a vela. E essa aqui são as caras, né? Ó, 30 euros. Essas, essa marca que eu falei pra vocês que é mais puxadinha. Aí aqui tem até uns um suportes, ó, pra você colocar vela e tal. Tudo é chique, né? Essa seção aqui é das almofadas, ó. A média de preço é 10 euros. E agora eu vou me afastar pra mostrar pra vocês a opção de cores Olha quantas cores desse negócio Ó, tem uma promoção ali, olha. metade do preço Aí lá tem os tapetes, aí começa as cortinas E aqui essa roupa de cama Então tem travesseiro, 2x25, 1x25, 1 por 17 Essa sessão é a sessão de coisas de arte, tá vendo? Pra colocar na parede Aí tem os, os frames, né, dos quadros, ó Vocês pausam o vídeo aí pra vocês verem o preço das coisas Aqui já tem uma... Ah, não, isso aqui é o frame, cadê? Tem uns que tem a arte, ah, olha isso aqui Ó ah, os preços, 7 euros, 10 euros Aí aqui tem as artes, olha que lindo, gente, 23 euros você compra, olha que linda aquela ali, olha essa aqui, ó, 23 euros, olha essa menininha, olha essa pintura, que coisa mais linda, 23 euros também, eu adoro essas coisas né, olha o mapa, ai que lindo o mapa, meu Deus, 20 euros o mapa, isso aqui são móveis de jardim, ó. 350, a mesinha e o sofá de jardim. Eu quero colocar algo mais ou menos assim lá em casa. Ó, uma mesa dessa com essas cadeiras é 1.200. Esse sofá maior, ó, é 900 euros. E aí eu quero colocar lá no jardim, lá de casa. Olha que lindo! Ah, já consigo me imaginar. Essa seção aqui já é a seção dos abajur. Aí tem, né, as penduradoras, mas tem os abajures também, ó, os luminários. E aí tem vários modelos, olha. Olha. Olha isso aqui. Hello! Ai, ai. Aí pra lá tem lixeira, ó. Que tá com 33% de desconto. Sabe quanto que é? Vamos lá ver. 27 euros, ó. Tem vários modelos e tamanhos também de lixeira. Olha as panelas de ferro, gente. 60 euros, ó. Nossa, já é pesado. A gente comprou algumas coisas, ó. Depois eu mostro pra vocês. E agora, partiu aqui, Partiu aqui, é. Pronto, a gente comprou pouquinha coisa, porque a gente ainda vai visitar outras lojas, né? Agora a gente tá indo pra IKEA. Ai, como eu gosto da IKEA, gente. O que vocês acharam da Home Store Amor? Já vai deixar aí nos comentários. Entrando, tem vários é, cômodos da casa. Olha, lá, olha aquele quarto escuro que lindo. Por que, que você ia pintar um quarto de azul? Uhum. Fica lindo. Chegamos aqui na Woods, e aí a gente tá olhando algumas sheds. Sheds são essas casinhas aqui, ó, que geralmente ficam no quintal das casas. É muito comum você ver casa ter uma casinha dessa no quintal. E aí tem vários tipos. Essas mais caras aqui são de metal... Olha essa grandona aqui, ó, 2 mil euros Aí essa daqui é como se fosse uma estufazinha, tá vendo? Ela já não é shed E essa aqui é a que a gente quer lá pra casa, que é de madeirinha, ó Gelo Oi! <risos> essa casa que vocês viram no YouTube da Maria é a que ela comprou pra ela Essa casa é a que eu vou comprar pra mim Que mentira danada. nada, nossa senhora Então venha conhecer a minha futura casa, entra, entra Aí, só um minutinho, essa daqui é a de madeira que a gente quer, porque depois a gente pode pintar e tal, e esse é o tamanho que a gente quer também. Aí vamos entrar pra mostrar pra vocês. Vai, amor, fala da sua então, casinha de ferramentas. A minha casa, que é onde que eu vou morar, né? Mentira! <risos> aqui. Mas eu, eu queria algo assim, ó, com a janelinha, pra eu ver a Maria, pra eu ver se ela estiver fazendo coisa que eu não gosto, eu já gritando aqui, ó. Ah! Se eu é não sou já abri, que eu abri e já gritava. Ô, oh, menina! Igual um velho Igual um velho <risos> é, A gente põe as coisas aqui, tipo ferramenta, por exemplo, para cortador de grama Que a gente tem grama em casa Ferramenta de jardinagem, pode pôr uma prateleira aqui, né, para guardar esse tipo de coisa é, Pode pôr uma mesinha aqui, pra nós quando for bater um prego, bate aqui na mesa Não precisa mexer com essas coisas lá na cozinha Pra sujar a cozinha da Maria, para brigar comigo oh. <risos> E aí, aí eu pô... Ah, outra coisa é pôr a bike, né? A bike agora tá lá dentro de casa e a gente pode pôr ela aqui. Inclusive, alguns é, lugares, chamam o nome disso aqui, esse brinco, eles chamam de bike shed, mas... A nossa mesmo? vai ser a sua casinha de é, ferramenta, né? De, de construção. E aí os valores aqui da Uds, dessas de madeira, tem esses três modelos aqui, ó. A que a gente quer é essa, a Eco Classic. E aí vamos ver o que a gente decide Deixa a opinião de vocês aí Vai que vocês sabem sobre o Shed Ensina a gente, ajuda Ó oh, ferramenta pro povo Eu não sei, esse aqui é caro A minha daqui foi 25 assim Ah, mas não presta, né? A gente já passou ah, a raiva com ela Top isso, é, esse aqui fura até o asfalto é, é, esse aqui é profissional, é perfeita A do Edu é assim, não é? É Olha, tem espelho aqui Quanto é um espelho desse? 45 euros, é mais caro que na Ikea Olha, o chão é de gás, Eu acho a Woods meio confusa, assim Porque, olha, ela tem coisa de cozinha Coisa de casa, E aí, de repente, você tá andando Ela tem uns negócios de festa Eu não sei muito bem o que essa loja vende Ela é... Tudo, assim. Aí tem edredom do nada, tem o do V, ó, do V edredom. Tá... 25 euros do V. Aí tem toalha, 15 euros a toalha. Nossa, tá caro essa toalha, tem que ser boa? E o prato, que é R$6,50. Ah, não, é 7 euros Ah, tá. Ah. O prato é 6,50. Um? É. Eu acho que tá caro, dona Luz. Tá muito caro. Continuar andando. Vocês sabem que eu amo essas caixas organizadoras, né? Olha, olha que legal essa aqui, 6 euros Olha o tamanho dessa daqui, 11 euros Aí tem essas menorzinhas assim, ó Você colocar na gaveta, alguma coisa, tá vendo? Essas são 2 euros Essas assim, maiorzinhas São 3,50 5,50 essas maiores anos. Tem outros modelos, também outras cores, tá vendo? que é ótimo para arrumar a casa. Que bonitinho! porque é? 26. Nossa, bem cara, né? Mas nosso material dela é bem diferente também. Para guardar o um brinquedo de criança, será? Ah, essa com certeza. Ó. Ah, que gracinha! Olha esses tapetes aqui, que ótimo! 6,50. Isso aqui você coloca na porta de casa? Porque aí as pessoas passam o pé pra poder limpar a sujeira essas coisas antes de limpar pra casa. Aí você entra com o sapato sujo da rua e você passa aqui, ó. Aí tem todo o preço. 14, 17. Lá em casa é mais ou menos assim, ó, o que a gente tem. Que é borracha com esse negócio aqui, ó. Da 9 euros, tá vendo? R$8,99. Aí tem todos esses modelos. Chama Door ó. Aí esse aqui em é mitograma, olha gracinha. Uh! Esse é R$6,50. Olha a iluminação de jardim, 20 euros, ó. Pra colocar na, naquela parte de madeirinha de fora. Olha que lindo. Eu fiquei interessada nesse aqui, ó. 30 euros, tá vendo? Para colocar perto do sofá. Olha que lindo. Gente, olha, lembra dos aquecedores que tem lá na sala? Olha esse aqui, esse modelo, pra tampar, é tipo uma capinha, sabe? De madeira. Aí tem esse modelo aqui, esse modelo aqui, e aí tem um que tá de promoção, olha. E era 140 euros, tá 70 euros. Nossa, eu acho que vou colocar lá em casa. O que, que vocês acham? Deixa aí no comentário a opinião pra tampar os aquecedores. Se você não viu os aquecedores. É, assiste o vídeo da tour da casa que você vai ver os aquecedores em vários lugares da casa. Vários lugares. Olha esse grandão aqui, ó. Esse aqui dava da cozinha, que é grandão, olha. Aí tem esse modelo também com a madeirinha em cima. Olha que gracinha! Olha esse outro modelo. Aqui, ó, os aquecedores são assim, ó. Uma curiosidade foi a da Irlanda. Todas as casas que eu aluguei na Irlanda eram essa cor aqui, ó. Magnólia. as paredes. É um creme amarelado. Tão estranho, que eu não sei Que amor que eles têm nessa cor Chama magnólia, é exatamente essa cor aqui ó. A nossa casa Ela é toda cinza e branco gelo Justamente pra gente fugir Desse magnólia. você lembra dessa cor aqui magnólia? Lembro demais O que acontece com essa cor? Como esquecerei, todas as casas É assim então, Todo lugar que você vai, você é amarelo De sujeira Parece estar tá encardido mas... é. Gente, não é brincadeira Parece estar tá encardido, eu juro o que você está fazendo? Descansando. Descanso desse aqui, ó. Você quer um balancinho desse? Dá tá, um tá trabalhadinha aqui e brinco ao mesmo tempo. Lá no quintal? Lá ah, no quintal. Eu achei caro demais. É caro. É caro. <risos> Nessa loja, gente, tem todo esse negócio aqui de encanamento, essas pecinhas de coisa de casa Aqui, ó, tá vendo? Tem uns canos aqui também, ó Tudo isso que você pensar, tudo, tudo, tudo, tudo Tanto que é, um cano desse, por exemplo, que é aquele da saída ali do vaso, ó, é 10 euros Eu não faço ideia de preço dessas coisas Ralo, ó, um ralinho é 3 euros Uma tampinha de ralo, tá vendo? Tem outro modelo aqui que é 4,50 Esse aqui é de ferro, esse aqui é de plástico Olha o que eu já achei que é isso? Gente, vocês limpam com papel Então ah, limpa com papel Olha isso aqui, ó ah, eu comprar. Chuveirinho? É que eu tenho que tomar banho toda vez, agora não vai precisar tomar banho ah, Gente, olha que legal essas tomadas aqui, ó Aqui na Irlanda esse aqui é o formato de tomada, né e na maioria das tomadas tem esse botãozinho aqui, que é pra você ligar e desligar Então uma coisa que acontecia muito quando eu chegava, eu colocava o celular pra carregar, só que ele tava desligado E aí a energia não passa, então tem que tomar mais cuidado de ligar E aí tem os modelos que já vem com USB, eu quero trocar os lá de casa pra ter isso, ó Aí tem vários modelos, tá vendo? Tem dourado, tem preto, eu achei tão legal esse preto tem prata. E aí, tem vários modelos. Os valores, ó. Esse preto aqui, com um prata, ele é 22 euros, e Esse dourado fosco é 20. É, acho mais ou menos isso os valores mesmo. Um individual, assim, é 11, ó. E tem um base, o mais básico, né? Branco, de plástico e tal. Com USB também, ó. Que seria 12 euros. Ó. A loja também tem muita coisa de jardim, tá vendo? Ó, tá aberto aqui, aquelas pedrinhas de jardim Acho que é cascalho, não sei Ó, R$3,50 o saco Olha que gracinha, geralmente o pessoal coloca isso do lado da porta da casa, assim, na frente Gente, estamos emocionados porque a gente vai tentar fazer o landscape do nosso backyard sozinhos Olha só, esse aqui é o deck, a gente tá querendo comprar Vai fazer? Bora, vamos fazer Tem aqui o pedreiro, ó, ó. Olha o braço, pedreiro. <risos> e aí, ó, aqui tem o, o, o brickzinho que usa, tem, deixa eu virar a cama. Tem uma, quer ver, quanto que é? Esse é 45 centavos. pra tá você fazer a paredezinha que vai ser aonde? Que vai ser o, o canteiro. Você sabe que é um canteiro? Nossa, ele sabe, eles Vai as plantas e a gente vai fazer um jardinzinho. E aí o resto vai ser deck. É, tem aqui um modelo de deck, ó. Tem esse aqui... Tem como colocar a grama artificial, mas a gente não quer pôr a grama artificial É... tem várias coisas que pode colocar Nossa, olha que bonito esse! Nossa, olha a textura desse, que bonito! E é isso! Olha que tanto trem, gente! Se você quiser cuidar do seu quintal, é aqui que tem que ir. Nessa parte aqui de jardim, ó, são dois sacos por 12 euros desses compostables Pra você é, colocar, sabe, quando você muda plantinha de vaso Ou você quer colocar uma terra Aí tem esse aqui, ó, que é dois produtos também É mesmo preço, né, só que é outra marca Aí, ó, é pra você fazer, você plantar Colocar comidinha de planta E aí lá tem mais plantas, que eu já tinha mostrado pra vocês Aqui tem outros tipos de desse composto, bom Olha as essa daqui parece um banheirinho químico Não parece? Só tambémzinho Essa daqui é do um tamanho ótimo Ela cabe bicicleta, cabe um monte de coisa E ao mesmo tempo não ocupa tanto espaço no quintal E ela é plástica, tá vendo? Parece, imita, né? Madeira Mas é plástico Nossa, parece muito madeira quando pega Aí tem essa daqui, que é toda madeirinha Mas é bem pequititinha E a é que a gente tá interessada, óbvio Que é uma fortuna, né? alto preço desse trem E aí, amor? Sejam bem-vindos à minha residência ah! <risos> Deixa eu mostrar a janelinha pra eles Olha só que gracinha Até abre a janela Aquela outra da UTS que a gente mostrou Aquela hora, não abre, Essa daqui já tem janela E é muito espaçosa, só com a fortuna, né? É 1.500 Mas você viu aqui que a fechadura dela já é ótima Você não precisa nem trocar Igual você queria trocar a outra Essa aí já dá pra manter Não, mas aí já é, uma... é outra casa, literalmente Vamos entrar Nossa, essa deve ser muito cara Olha essa janela ah, essa aqui você pega até vai pra comprar ela. Besta. <risos> ela é de ferro? É. De concreto. Nossa senhora! Ah, essa é a placa de concreto! Ela é tão cara que o povo nem pôs preço nela. Mas as, as pessoas compram pra fazer garagem, olha né, aqui. É. Ah, que garagem aqui na Irlanda não põe carro dentro, né gente? É pra pôr bagunça mesmo. Gente, chocada, chocada, chocada. Não, você vai pegar nosso quintal todo, não deixa pra lá. E tem essa outra aqui de 300 e pouco Você viu essa daqui? Ela é menor que aquela ali, ó E não é uma fortuna Mas não tem janela, né? Nossa, olha essa de 2 mil e cacetada Vamos entrar nessa aqui? Aí, ela tem uma janelinha Mas aí só cabe a mesa que você quer ali A mesa vai ocupar tudo Eu não sei se é a bicicleta quando dá pra entrar aqui Acho que não cabe não, né? Olha os cortadores de grama Começa assim, ó, só que assim seu quintal tem que ser gigantesco para comprar um desse preço E aí vai diminuindo pra você tem uma noção, o tamanho do nosso quintal, por exemplo Esse aqui de 100 euros, ó Esse aqui tá passando de bom já E ele é bom que ele recolhe, tá vendo a grama? Ele corta e guarda ali para dentro Só que o que a gente quer, ele é sem fio Tem até uns pequenininhos assim, ó 90 e poucos o que a gente quer, ele é sem fio, todo esse aqui tem fio, ó, então a gente não vai levar. Se, se esse aqui não tivesse fio, a gente ia levar isso, ó. Aqui, ó, gente, esses lixeiras aqui de cozinha, direto alguém me pergunta de onde que é a nossa. essa marca aqui, ó. A Cora, é exatamente essa daqui. É 63 euros. A grandona, tem duas grandonas dessa na cozinha. E aí tem outros modelos, tá vendo? E outras marcas. Tem o, o styling, ó, que é piso, tá vendo? Assim, ó. Aí é 8 euros por square meter, que é metro quadrado. Ó, tem esse aqui que é bem mais caro, já é 33. Olha que gracinha é esse. por ter assistido esse vídeo, tô aqui ó gente, trabalhando no processo de edição, e aí ficou sem final o vídeo de novo, já é a segunda vez que isso acontece mas me digam aí nos comentários se vocês gostam desse modelo de vídeo se vocês querem mais, eu abordei bastante loja de casa dessa vez mas ainda tem muito mais, então se for do interesse de vocês, eu posso ir mais lojas ainda, até porque tem um monte de coisa ainda pra ajeitar aqui em casa, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai ser importante, e até o próximo vídeo um beijo Tchau!